Boa noite pessoal, voltei para poder a gente continuar o nosso tutorial de como utilizar o Moodle para gerenciar o nosso projeto Bom, no último vídeo a gente aprendeu como importar conteúdos e tópicos inteiros Agora eu preciso é, renomear esses cursos aqui Então eu vou na administração do curso digitar configurações nome completo do curso tá vendo então vou dar cmi plus Botei um nome longo né, para saber que tem os dois níveis, e aqui é o nome do ano inteiro, o nome do livro, semi-intro. Tá na categoria centro municipal de idiomas, lá lá lá, que ótimo, não vou botar nenhuma descrição, nada, formato do curso, aparência, isso aqui tudo a gente pode editar depois. O um nome curto, semi-intro E na página do Centro Municipal de Idiomas Já está semi intro one two. Já vou renomear os outros para não perder muito tempo Porque a gente está começando a ficar atrasado Então, assim a gente conseguiu renomear todos os, os cursos. Do que era só uma turma de inglês, a gente tem agora cinco anos de curso separado em cinco subiavas para ficar menos, mais organizado e mais leve para navegação para os alunos. Bom, é isso. A gente se encontra no próximo vídeo, então.